Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011 e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês, é, vou contar para vocês o nome dessa peça aqui, ó, que o pessoal está colocando na Titan 160, na Fan, Start, Titan, que fica muito chave essa pecinha aqui nesses cabos da moto. tá? Vou falar para você no vídeo de hoje, como chama essa peça, na onde você encontra ela para comprar e o valor. Então fica no vídeo até o final que eu vou contar tudo para você. Vou te mostrar também como instalar essa peça na sua moto e dar uma dica na hora da instalação. Fechou família? Acompanha o videozão aí que eu vou passar para você. E eu quero que você deixe nos comentários o que você achou que ficou na minha moto. Você acha que ficou chave essas, essas pecinhas aqui ou não? Essa peça aqui é emprestada, tá? Ela da moto do meu amigo. eu tenho. Eu peguei duas aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Se liga só. Ó, eu tenho uma branquinha. Tem uma pretinha aqui que tá pintada. Ó, tem uma pretinha. E tem uma branquinha que é dele também. Então é o seguinte, família. É, sem enrolação. Vou mostrar para vocês. É, esse, essa peça. O nome dela. Você vai encontrar aí como clipe de Hashi. Tá? Clipe de Hashi. É o seguinte, você, vai, você pode comprar essa peça aqui é, pela internet mesmo Ou se você for a algum restaurante japonês Se você for, se você comer lá, eles te dão é, essa pecinha também, tá? É o seguinte, é, você pode encontrar na Shopee Na Shopee eu vi que tem 40 peças dessas daqui Por apenas R$8,00, então sai, sai bem barato E dá, dá pra você colocar aqui, ó, na minha moto, consegui colocar cinco. Então dá para colocar aí em oito motos diferentes, se você pagar oito reais, tá? Dá para você juntar aí com seus amigos, faz uma vaquinha aí, cada um dá dois reais, três reais e já compra o kitzinho, o pacote fechado desse clipe de rashi, tá? Esse é o nome dessa peça. Ela fica bem chave na moto. É para que que serve? É mais para estética, rapaziada. É só para deixar a moto chave pra combinar, aqui tá é meio rosa, meio vermelho rosa, branco é vermelho, branco, vermelho, branco, vermelho tá, e dá pra você fazer outras combinações de cores, dá pra você colocar a cor que você quiser combinando com sua moto até do Brasil, agora que é Copa do Mundo tem o um pessoal colocando verde e amarelo aqui, que fica bem chave seguinte família, é uma dica na hora de instalar, pra instalar é bem simples, tá Ó, tirei uma pecinha aqui para vocês verem. Ela é pequenininha. Como você pode ver, eu coloquei sempre essa parte mais baixa, essa parte aqui, ó. Eu coloco sempre para baixo, tá? E na hora de instalar, como você pode ver, Sokob 5. Tem gente que instala mais, mas aí tem que fazer uma adaptação. Tem gente que coloca 10, desde aqui fica bem bonito. Eu não aconselho, família. Por quê? Para você colocar 10, é, tá vendo essa borrachinha aqui? ó? Ela é mais grossa Você não consegue colocar o clipe de rachi Na borrachinha mais grossa da sua moto Você só consegue na borrachinha fina Então o pessoal faz o que? O pessoal corta com estilete Essa borracha aqui Até aqui embaixo E depois instala todos os rashi. Mas isso é ruim família Porque na hora da venda vai, vai aparecer cortado Se você for vender a moto futuramente Vai aparecer que tá cortado aqui E você não vai conseguir colocar essa proteção aqui de volta, né? Tá essa proteção de borracha, é até bom para não estragar aqui. Ó, tá vendo que os cabinhos ficar relando na pintura. Se tiver sem a proteção, pode ser que risque essa parte da carenagem. Eu não aconselho. Então é isso, família. Já falei para vocês o nome: clipe de Hashi. O valor dele é bem baratinho. Às vezes você pode pegar de graça aí nesse restaurante japonês. Se você pedir, às vezes o pessoal pode te dar. Tá, mas se não, você compra pela internet mesmo. É, achei aí por R$8,00. Vem R$40,00 desse daqui. Dá para você comprar, você e teus amigos. Firmeza. E na hora de instalar, é isso, né? Aqui no, no original, coube 5 no meu. Para você instalar mais, tem que cortar é, essa borrachinha. Mas não é aconselhável, tá? Firmeza, família. Espero que você tenha curtido. Se ficou chave, deixa o like e comenta o que, que você achou. Beleza? Tá bem top a motinha. E aqui, ó. Na posição de pilotagem, você vê o rachi aqui, ó. O clipe de rachi. Mas ele fica bem discretinho também. Firmeza, família? E aqui a gente tá na garagem da Honda. Se liga só. Ó, tem uma Titan Zero pra montar aqui. Tem uma Start Preta. Tem XRE. Tem Bros. Tá chegando as motos 0km aqui, hein. E a minha Titanzona aqui tá chave, hein, família. Fala a verdade. Se liga só. Ó, estilo... Quebrada, se liga só, Vou mostrar para vocês Minha titã aí, ó Estilo quebrada E agora a titã original Qual que ficou mais top? Toma, é nóis, família Música